Coitado do meu rancho Ficou triste sozinho Coitado do meu rancho Ficou triste sozinho Por que é que tu não vem Com teus cabelos negros Esquentar este rancho Esquentar este ninho Por que é que tu não vem A erva foi virada A chaleira está fria A erva foi virada A chaleira está fria Por que é que tu não vem? Por que, que tu não vem Com teus cabelos negros Esquentar este rancho Esquentar este ninho Por que que tu não vem Coitado do meu rancho Ficou triste sozinho Coitado do meu rancho